Fala pessoal, Pisani da Arquinária e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre MVP, em especial a gente vai falar sobre como se desenhar um MVP, como se inicia um projeto MVP. Bora lá! <música> Então pessoal para a gente começar esse vídeo é importante só contextualizar tá o que que é um MVP e uma das maiores pisadas na bola aí é, tá em não se entender esse conceito tá é, MVP nada mais é do que um projeto tá menor com escopo menor com foco no core do, do, do teu negócio ele serve para provar ou para comprovar né que uma tese que uma ideia é, vai dar certo né para testar isso no mercado antes de você gastar esforço e fazer um produto final tá bom então no caso de um MVP ao invés de a gente começar é, pensando ali em entregar o produto final, né, aquele produto completo, né, full com arquitetura completa, com todo o desenho, cheio de funcionalidade, né, com todas as funcionalidades que vai atender é, um volume gigante aqui de usuários, né, público masculino, público feminino, é, enfim, né, você começa a pensar aqui num projeto que vai atender todo mundo, né, gigante aqui, né e isso aqui normalmente era a estratégia que era adotada anteriormente, você fazer um projeto né, bem fundamentado, né, com alicerces aqui é, rigorosos né, para suportar uma aplicação grande, para suportar um volume grande de usuários, para suportar, perfeito, né, pensando já no banco de dados ideal, contratava-se né, banco de dados parrudos, robustos, e às vezes o projeto não ia para frente né o às vezes o projeto não vai para frente né e, e aí você tem todo um gasto né todo um, um, um investimento que vai aí por água né é, o risco é muito alto quando você não conhece exatamente teu público teu avatar né? e não consegue desenhar ali uma aplicação para ele tá bom então a ideia do MVP é você fazer um, um projeto menor, reduzido, só com o core, só com o que realmente importa ali para o teu público, tá? Para o público que você está idealizando aqui no começo. Então você arranca fora a maioria das funcionalidades aqui e deixa só a principal, só a mais importante aqui, tá bom? Que é o que a galera ali vai usar, que é para você também testar o conceito para ver se aquele é realmente o avatar que você idealizou, tá? Às vezes você pensa em fazer ali uma aplicação para um público que tem é, um poder aquisitivo um pouco menor, né? com renda mais baixa, então tem um smartphone mais lento e tudo mais, e na verdade quem acaba adotando é um público mais alto. O contrário, tá? Isso pode acontecer é, em qualquer um dos sentidos aí. Pode -se pensar em público masculino, depois na verdade você tem um feminino, é, mais jovem e tem um pessoal de idade um pouco mais avançada. Enfim, isso pode acontecer, tá? Enquanto você não conhecer realmente o teu público, não testar realmente o teu o teu negócio, isso pode variar, pode variar bastante. Então, vamos para o que interessa. Como é que você testa esse conceito como é que você faz uma aplicação MVP é bem simples na verdade tá bom então você lista ali por exemplo tudo que a sua aplicação vai fazer eu vou dar um exemplo batido tá bem batido por sinal mas ele é extremamente válido vamos imaginar que eu quero fazer o Messenger né um, um aplicativo de mensageria para dispositivo mobile então eu tenho o celular né e eu quero fazer ali o um novo MSN né? da época antiga, aí quem lembra, entregando idade aqui com o MSN, mas quem lembra, né vocês já vão entender já de que aplicativo eu estou falando. Alguém olhou para o MSN e falou assim, poxa, eu quero fazer né, um, um MSN para dispositivo móvel, tá? E aí o cara começou a pensar, poxa, mas dispositivo móvel, ele ainda não é tão rápido, não tem internet tão rápida, né, não dá para transmitir ainda é, vídeo, né, com, com a banda da época ali, Malemar era 1G, <risos> nem isso tinha ainda, era poucos megas ali de, de internet, nem megas eram ainda. Então, poxa, o que, que eu vou colocar então, como que eu vou fazer para transmitir é, informação, né, vou fazer um, um chat tão bem sucedido quanto o MSN na época. Então o que que se pensou? Vamos colocar texto, né, a gente vem aqui, coloca uma caixinha de texto para o cara digitar aqui, coloca um botãozinho de enviar, e eu vou ter um chatzinho aqui com os contatos, né, então o, o conceito aqui era ter os contatos do celular, né, então tinha os contatos aqui do celular, ele pegava esses caras aqui, usava eles, né, digitava esse aqui um texto, clicava no botão e a mensagem vinha para cá, então era um sistema de troca de mensagem por texto. E isso aqui, a, a banda da época e tudo mais, né, banda de, de, de tráfego de, de, de, de dados, atendia, né, então era o suficiente já para brincar aí com um nome bacana, né, um uhum. nome chamativo, que se deu ali pro app, colocou isso para rodar, né, no mercado, e viralizou, né, depois eles foram implementando novas funcionalidades a esse MVP, tá bom? Que era, por exemplo, de você segurar o botãozinho aqui de mensagem apertada e poder falar, gravar a mensagem, e depois ele transmitir essa mensagem e a pessoa ouvir do outro lado. A gente está falando, lógico, do WhatsApp modelo muito bem sucedido e que um monte de gente seguiu depois. E para quem não sabe, esse app ele tinha como um conceito no começo a ideia até de poder se formatar o texto, tá? A ideia era poder colocar em negrito para poder expressar é, o sentimento ali no momento que você está ali se expressando, né? Tá digitando. E nada disso, eles chegaram até a fazer alguns testes com isso, mas se provou assim ser uma funcionalidade que ninguém adotou, ninguém aderiu. Então eles, poxa, ia dar muito trabalho fazer, distribuir e tudo mais, eles arrancaram essa funcionalidade fora. E, e o WhatsApp faz isso o tempo todo, tá? Eles ficam testando ali pra ver, agora nas mãos do Face, né? Testando ali pra ver o que dá certo, o que não dá, né? O que, que a galera usa, o que, que a galera não usa. Então eles vão colocando funcionalidades novas de acordo com o feedback que é dado para eles. Mas o que importa aqui é o seguinte: tinha-se ali um grande escopo. Tá bom? Tinha seria um pensamento de um monte de coisa, de colocar mensagem de áudio, é, fazer uma, uma ligação é, ali é, real time, né, com imagem igual o MSN já fazia na época. Tinha seria o pensamento de transmitir só áudio, né, fazer ligação de graça, não pagar a ligação, né, e só com dados. Então já tinha se todo esse pensamento. Só que eles olharam e falaram: beleza, para testar o, o conceito, para provar que isso vai dar certo, né, usando os contatos do celular ali. Será que se a gente começar ali com texto, já não... Né, é o core, é, é fazer a comunicação entre as pessoas. Esse é o core. Então focou-se no core e desenhou-se ali uma aplicação para isso. Então você esquece um pouquinho a, a complexidade da arquitetura, né? O, o pensamento detalhado, aquele pensamento que a gente costuma falar para vocês fazerem aqui né, nos nossos conteúdos de cara, olha o teu avatar, entende quem é o teu avatar, entende o teu público antes de você desenhar a aplicação, que não é só uma questão de user experience, né? não é só você dar uma telinha bonita para o teu usuário. É toda a arquitetura por trás, é o tempo de resposta, né? de acordo com o público, você tem que pensar em ter mais processamento em front, em back e etc. Então você esquece um pouquinho disso na verdade. Que você está falando de MVP. Por quê? Porque MVP está querendo testar o negócio. Você está querendo ver o seu modelo de negócio, seu aplicativo, vai atender, vai ser aderente. Né? Então, esquece um pouquinho todo o resto, né? dá um foco no negócio. E mais especificamente, você vai tentando fazer perguntas ali do que é essencial. Poxa, e se eu tirasse isso, ia funcionar o aplicativo? Ia. E se eu tirasse isso, ainda ia? Ia. Então você vai arrancando fora, né? Você pensa no ideal, né? pensa no, no final que você quer, né? o, o, o resultado final. Faz o target ali, né? Então você tem aquele target, seu, seu app final aqui. Ele é isso aqui, cara. Ele é perfeito, né? Ele tem aqui todo né, um monte de coisa, um monte de funcionalidade aqui, né? E aí você vai perguntando, poxa, o que, que é essencial? Se eu arrancar esse cara aqui fora, né? Vou continuar é, atingindo o objetivo, o objetivo primário? Vou. Beleza, então a já descarta esse cara. Por mais que doa um pouquinho, né? Poxa, queria aquele, aquela funcionalidade. Tira ela fora, desapega, né? Pensa no core, pensa no que é mais importante, no objetivo final da tua aplicação. Para que, que ela serve? É para mandar mensagem, é para fazer comunicação entre dois usuários, né, pegando ali os contatos do celular, por exemplo. Cara, o que, que não pode faltar? Qual que é o. redundância da redundância da redundância? Cara, mensagem de texto. Beleza, coloca isso lá. tá? Teu um app. Né, você vai implementar um app, vai criar um app do zero. O que, que não pode faltar nesse app? O que, que é imprescindível, tem que ter? Beleza, esse aqui é o meu core. Né? Você chegou à conclusão do que, que não pode faltar, é esse é o teu core. É ele que você vai implementar. Tá bom? É nele que você vai focar. Vai focar com o pensamento de fazer o perfeito, a versão final? Não. Vai focar com o pensamento de fazer uma versão rapidamente para colocar no mercado, né? Minimamente viável, né? Que MVP é Minimum Viable Product, né? Então você vai colocar um produto viável no mercado, que atenda a necessidade do teu usuário, mas que seja minimalista, né? A arquitetura minimalista, mais simples possível, sem um monte de camadas, sem um monte de pensamento, de boas práticas, você foca ali no negócio, né? Em entregar rápido, em agregar logo valor ali para o teu usuário final, e à medida que isso vai dando certo, aí sim, né, como você já fez meio desapegado, você vai é, descartando módulos ali, ou então, de repente, até a aplicação inteira, né, e faz uma segunda versão. A perfeita ainda? Não necessariamente, tá, você está em, em evolução contínua. De repente você ainda tá conhecendo o teu avatar, ainda está testando o negócio, então você vai evoluindo a tua aplicação, né, fazendo versões novas, de repente, ou módulos novos, como a gente foi falando, ao ponto, né, se você adotar ali, né, microcomponentização, né, você consegue fazer pedacinhos mais evoluídos, jogar alguns pedacinhos só, ao ponto de chegar ali numa versão final, tá bom? É quando você tiver a visão do todo, quando você tiver a visão de quem é o teu avatar, né, e conseguir atender ele de forma mais ampla, né. Afinal de contas, hoje em dia, se você não tiver um produto excelente, você é consumido aí por concorrentes. Entra ali, né, por exemplo, no caso do WhatsApp um Telegram, né, já tá começando a morder forte o WhatsApp, né, daqui a pouco eu já perde o reinado também. Então, isso acaba acontecendo muito, né, hoje em dia a, a moda, ela puxa muito para cima de um app e faz outro perder relevância, tá? Então, é importante sim pensar na experiência do usuário, é importante sim estar evoluindo constantemente, mas, no caso do MVP, você está testando o teu negócio, você está testando o mínimo. Bacana? Então, essa é a nossa dica de como você estruturar aí o seu MVP. Só um pontinho adicional, tá? É, é bem importante você olhar o esforço de cada coisa que você está fazendo, tá? Faz tipo uma regrinha de pareto, eu não sei se você conhece essa regra. Ela é bem simples, na verdade, ela, ela diz o seguinte, tá? Que 80% do teu, é, do teu problema, né? 80% do teu problema... Resolve-se, ali se dá como resolvido, com 20% de esforço. É tá bom, então se você focar nisso aqui, ó, isso é o seu MVP, tá? É, a técnica que a gente está falando aqui é pareto, tá bom? Você procurar aí na internet, você vai ver vários conteúdos falando de paleto. Então você foca né, no, no, nos 20% do teu problema que corresponde a 80% é, da, das necessidades do teu avatar né, em relação ao produto que você está idealizando ali. Legal? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixa aquele like pra gente. Super abraço e até a próxima.